Bom dia, chamo-me João Antunes, estou aqui em representação do projeto Elapso para os prêmios Arquivo.pt. A nossa proposta é de criar uma ferramenta de criação de time-lapse e do arquivo.pt, que demonstra a passagem do tempo das páginas no seu arquivo. Então, time-lapse é algo popular para demonstrar a passagem do tempo, muito usados em documentários, por exemplo, de, de vida animal ou também de, de fotografia, para para demonstrar a passagem de noite para o dia. Então, se formos ao dicionário uh, do produto editora, encontramos estas definições de, de lapso, que é o ato de decorrer o tempo, ou que é um discurso, o um intervalo de tempo. Então, uh, nós, nós criamos, nós usando uh, os protocolos da API do arquivo.pt já existentes, criamos uma ferramenta que vai buscar as páginas, uh, os screenshots de páginas, ao longo do tempo e faz um vídeo, um novo objeto um, um novo objeto social partilhável. Uh, o melhor que está a explicar é fazer uma demonstração. Aqui vamos demonstrar alguns sites. Por exemplo, aqui podemos ver o SAP pode decorrer já desde os anos 90, até, até hoje. Como é que foi a sua evolução? quer em, quer em termos de design, também querem em termos de conteúdos que são partilháveis lá. Este tem, esta, esta ferramenta tem várias opções, como de resolução, uh, uh, por mais lento ou mais rápido o, o tempo. É Aqui estamos a ver, por exemplo, o caso do público.pt, é um caso interessante, que nós partilhámos na redação e eles partilharam eles próprios, pessoalmente, as pessoas internamente nas, nas, nas redes sociais, nos seus perfis, e depois o arquivo.pt encontrou, porque eu tinha sido tagado, e acabou por partilhar também nos seus próprios perfis das redes sociais. Aqui temos mais exemplos, como o técnico em Lisboa, mas não é só possível fazer uh, também o, o timelapse lapse da homepage de páginas. É possível pesquisar por um, um termo. Neste caso, podemos pesquisar páginas que falem sobre o, o funeral de Saramago. E é possível definir, por exemplo, um intervalo de tempo, um, um dia, ou dois, ou três, ou uma semana, e ver como é que nos meios portugueses foi coberto esse, essa notícia. Uh, mas também não se, o projeto pode, ser, pode não ser só um vídeo, também pode ser uma interface online que, que, uh, que em vez de se gerar o vídeo a pessoa tem que esperar, pode navegar já pelos objetos de uma homepage ou tema e pode facilmente também fazer um scroll, uh, que assim mais facilmente tem acesso e é tudo mais dinâmico, em vez de ter uma interface atual em que tem que ir página a página, abrir em cada tab uma nova página do arquivo, pode só num sítio só fazer essa navegação e torna tudo mais dinâmico e mais fácil de pesquisar. Uh, e que Outra outra importância que temos a isto é, é a, a possibilidade de ser um objeto social. Um objeto social é algo que é partilhável online. Então, uh, e no arquivo é importante disseminá-lo e não só já falamos há um bocado como é, é útil para pesquisa, mas para disseminação um vídeo é algo muito mais dinâmico para partilhar. Por isso aqui temos o exemplo da página do Twitter do arquivo.pt. Com esta ferramenta, por exemplo, o arquivo.pt podia ter uma estratégia de disseminação nas redes sociais em que cada semana uh, partilhava dois vídeos ou três, e assim tinha mais um motivo para os utilizadores seguirem as, as contas so so so sociais. Então, quando as pessoas estiverem no perfil, uh, estarem est est est na sua timeline do Facebook ou do Twitter, encontrarem um novo post do, do arquivo.pt, basta somente cl clicarem no play e tem ali um, um vídeo. E depois é facilmente re retuitável ou, ou partilhável também no Facebook. Aqui temos mais alguns exemplos que falámos da passagem no tempo. De, de trabalho que já tivemos prévio em equipa com arquivos de jornais, há três coisas importantes importantes que é importante no arquivo, não basta só fazê-lo estar tudo bem técnico, é importante pensar como é que vamos distribuí-lo, como é que se faz uma curadoria, como é que se torna um arquivo mais facilmente partilhável pelos utilizadores, de modo a incentivar a sua disseminação e maior utilização. Então esta aqui é a nossa proposta de um projeto para o arquivo.pt, de criação de um novo objeto útil para a investigação e e disseminação do arquivo que o torna mais dinâmico. Muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade.